Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Retro Challenge e hoje em um vídeo extraordinário, quase que um plantão da Globo isso aqui, porque hoje, de manhã, saiu a Nintendo Direct de uh, Mario, 35 anos, e a gente não esperava, né? E a gente vai fazer um react diferente, né? Porque eu já assisti o vídeo, né? E ainda não viu. <risos> então, o que, que você tá achando que vai acontecer hoje? Bom, para começo de conversa eu não tô achando nada, porque eu nem estava esperando essa direita Eu estava no trabalho, de repente começou a ver um monte de mensagens do Eric, um de amigos Não veja, não veja, não vejo, não vejo, não vejo, não veja, não veja, não veja, não Eu sei que eu fiquei de castigo o dia inteiro, eu não mexi no meu celular Eu não entrei em nenhum tipo de rede social pra fazer essa surpresa para mim mesma isso é isso mesmo, surpresa pra você mesmo, mas que também foi uma surpresa pra todo mundo hoje de manhã, né Porque ninguém tava esperando nada, foi uma onda de rumores que teve, né Ah, o PH falou que vai ter direct, vai ter uma direct tradicional No final veio mais uma Partner Showcase, que não veio nada do que a gente esperava Foi um pouquinho melhor do que a primeira Partner Showcase, mas ainda assim nada do que a gente queria E nada de direct tradicional, quando do nada veio um anúncio da direct Eu pensei, ah, quando vai ser? Não, já tá sendo então é isso aí, galera. Vamos dar uma olhada juntos aqui na, nessa Nintendo Direct edição de 35 anos de Mario. É o aniversário no mês de setembro, Mario que faz aniversário do dia 13, tá legal? Então vamos partir pra essa Direct né? <risos> vamos lá, então. Tá bom, pessoal. Vamos ver. E, e um, dois, três e... Valendo. Vamos acompanhar pela Nintendo de... Portugal. E devido às circunstâncias atuais, não, não. Hello everyone. This year marks 35th anniversary of the original release of Super Mario Brothers in Japan. And today, we'll be announcing Super Mario games and products Uma cacetada de coisas que vocês já tinham que eu okay. desistido de esperar, né? <risos> It's okay. a classic way to play Super Mario Brothers. Is tá. a é capturado diretamente do videogame. Super Mario Brothers, which made its debut on NES in 1985, can uh -huh. now played on this special <laughs> Game and Watch system. A plus control pad is included, so you can play the game smoothly. Mm, I Since like it's out. a Game and mm. Watch product. It also functions as a clock. Sabe o que eu vejo? Com isso, dinheiro indo embora. It comes with 35 little touches to discover. In addition, you can play Super Mario Brothers The Lost Levels Game Watch Ball starring Mario. <risos> É um Game and Watch especial oh. do, Nossa, do... Super Mario. Nossa, que legal! vai custar um milhão de ah. Sim. Sim. Sim. Mas eu quero. Já, já quero desde que... Eu, uma coisa que eu não sabia que eu precisava que agora eu sei. Olha quem tá vindo. Multi? 3 <risos> <risos> esse jogo é maravilhoso, esse jogo é muito. Esse jogo é, muito bom. esse jogo é lindo, é lindo, ele é maravilhoso, é sensacional, é um dos melhores jogos que tem no Wii U. É que o pessoal reclama que é o jogo do Mario Gatinho, mas esse jogo é tão bom, é muito bom. Mas não dava pra jogar muito. Dava, dava. Dava. Calma. Você vai ver. Mas ó. Esse jogo é sensacional. É porque você jogou provavelmente o single player também, né? Sozinha. Um tempinho, né? uh -huh. Esse jogo é muito legal Lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo. Esse é um dos poucos jogos dos relançamentos do Switch que eu acho que a gente vai ter que né, partir pra cima, não tem jeito. Tá Aham, uh -huh. é lindo, lindo, lindo, lindo, lindo. É. Olha que maravilha de jogo. E esse jogo dá pra jogar 4 players ao mesmo tempo também, na mesma tela. É legal demais. Você tava falando nos rumores, né? Que vinha e vem mesmo. E tem que vir. Esse jogo é muito bom. Mario gatinho para fala... mim. <risos> ah. ah. Como assim, é um try? Não é verdade, lembra do um Shrine, né? Olha que ele é bonitinho ele sentadinho ali. <risos> é jogo novo? Deve ser. É. Deve ser a, a parte deluxe, né? Do jogo. Super Mario Brothers game. Welcome to Super Mario Brothers! <risos> com 35 players? Oh, <risos> compete against anyway, online battle game fight fight. Fight, the to other players latest. courses but this also works the other way around oh. use the item roulette and these four strategies to try to outpace your opponents keep going until you're the last mario standing or run <laughs> É, é muito louco. E assim, quando você vai matando os inimigos, os inimigos, inimigos que morrem da sua tela caem na tela do adversário. Então Super você vai se matar Mario inimigo e vai populando pulando tela do adversário. Entendi. É animal. Dia 1º de, o... 1º, de, ah, pra... tá 1º, de eu... 1º de outubro pra... 1 de outubro para Switch Online. É de graça, igual Tetris. Ah, legal! Tá, agora eu não preciso ir na barriga. Maricar. Maricar final? Você tem um webcam que você tá de primeira pessoa com Mario realidade aumentada? É. É um brinquedo de criança que só adulto vai jogar, porque a gente vai comprar. Um, um carrinho de controle remoto no Market? De Mario Kart Nossa, que legal! Você é na tela do Switch, você jogando, a realidade aumentada, só que o carrinho tá correndo no seu circuito de casa. Mar, é, é assim. mais ou menos essa ideia. Só que você bate o casco, o carrinho para. Será que deu certo? Ah, já deu! Olha isso aí! <risos> é lindo! E o casco azul vai explodir o casco. Casco azul. <risos> <risos> ah, deve ter outubro também agora. Mario Kart Live Home Circuit. Da hora <risos> demais. Vamos ver mais maneiras de adorar 35 anos de Super Mario Brothers From now through March 2021. Você pode o de de Super Mario Nintendo tá falando, é bom vocês trabalharem bastante. É legal, é muito bem feito esse jogo. Ele é muito bem feito. Tem muita, original, é. tem muita microtransação, mas ele é da hora, é bem feito. Ai, que bom <risos> Olha essa garrafa aqui também, que da um 35ª aniversário themed ninja speedruns course is coming to Super Mario Maker 2. Super Smash Brothers Ultimate vai ter um game online tournament using Super Mario Series fighters, se stages e né? items. Mas, da hora! O Super Mario, Mario themed Splatfest to Splatoon 2 yeah. in so. will be Splatfest do, the Super Mario. Da hora, muito on the Nintendo Store. These products will be available soon. Super Mario themed furniture will be added to Animal Crossing New Horizons. And there's more where that came from. Be on the lookout Demais, for the meu, Mario products. Pro Mario, né? <risos> <risos> Ó, Asbro Ó, esse Lego do Mario. Esse Daisy já tinha sido anunciado. Até Kinder Ovo, mãe do céu. Imagina o Kinder Ovo normal já é caro. Imagina esse daí. <risos> que é aquela que é, seria do Gumba. <risos> <the> <risos> Plus, Experience four classic Mario games in Super Mario All-Stars. This collection contains Super Mario Brothers, Lame Super nice. Mario Brothers yeah. 2, Super Mario Brothers 3, and Super Mario Brothers, The Lost Levels. The audio and visuals are upgraded from the original NES and Famicom versions. Super Mario All-Stars will be available in the Super Nintendo Entertainment That's System. Nintendo switch Online. has esperando, today. É bem novidade, vai. Não, mas é legal já entrar é, né, com né? o aniversário, né? Último anúncio. E vai estar pro pessoal do Sei. Ah. Não. Não é o 64 e meio. Ah, não dá pra ver esse negócio. É super mais 54 horas. Ah, não arrepio. Ah, mãe de céu, tudo. Esse jogo foi o primeiro jogo que eu tive. Meu mesmo. Já tinha jogado outros, mas que meu, eu. Será que eu finalmente vou jogar mais Wesley Shine? Vai. Vai. Pode ver o Wiz a mim Mario já me desmonta. Ah. O jogo é lindo. De todas as maneiras possíveis, ele é sensacional, nossa senhora. Sim, com, com a sensibilidade de Darkmoon. Fica muito... Vai ficar ótimo, vai ficar lindo. Gente, Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy em live aqui no canal. Com toda certeza, a gente vai <risos> finalizar esses jogos todos em live. Ah, você vai Tá. Super Mario 3D All Stars, ai que maravilha. Ai, que bom. E 60 dólares, não é 100 dólares como o pessoal tava falando. 100 dólares? É, estamos falando de 100 dólares, é de 60 já dólares. vai chegar a 60 dólares. Ah, já tá, já tá complicado <risos> o negócio. ...e a respeito a ter mais resoluções do que as suas Os jogos foram optimizados para uma experiência de jogo de jogo Nintendo Switch. Plus, música de todos os três títulos será incluída na coleção de Mario setembro, agora se virem com suas carteiras, <risos> né Big <risos> Boy, aceita o patrocínio, hein Nintendo, quero uma chave, eu também aceito entendeu? ó, aqui ó, chave de jogo, <risos> entendeu? o que, que você achou? desde the direct de aniversário de 35 anos to the latest installment. <laughs> a variety of Super Mario games can be played on Nintendo Switch. In addition, if you include all related games, there are even more available. We hope you'll take this opportunity to play each and every one of them. That's it Sim, for our Super Mario Brothers 35th Anniversary Direct. We'd like to close with a look back at the history of Super Mario Brothers. Thank you for watching and playing. Agora eles fazem um... Não, é, enfim, é um... Encerramento falando dos jogos que já foram lançados. Super Mario, eu joguei tanto esse jogo. Tanto, não fingi? Tanto? Nossa, o Hammer Bros. era infernal nesse jogo. Sim, eu terminei. Bom, Super Mario, eu não sei isso. A música era mais legal que o jogo pra mim, mas esse jogo é muito bom. Não, sei lá, não é muito bom, mas... Fora das curvas. É, entendeu? Mas é legal. Eu gostava de tinha... <risos> Super Mario Land. Game Boy. O Mario que eu lembro que o Mario fica no avião, né? Tipo Sonic, né? Eu, eu não joguei também esse jogo. Tipo... Do Game Boy. Ah, esse. <risos> esse é melhor. Não sei se você sabe. Esse jogo ele é base... Ele é como se fosse uma peça de teatro, né? Por isso que ele tem cortinas abaixando, levantando no começo do jogo. Ele é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso, Sim. maravilhoso. Esse eu fui terminar depois de velho. Esse sempre que eu ia na casa do meu avô eu pegava o videogame do meu primo e ficava jogando. Escondido também. Não, aí não era respondido. Ah, sei ah, se maravilha. Porque a gente vai entregando idade, né? <risos> já, já passei da fase de ficar triste com isso, agora é assumir e ser feliz, né? Mas uma coisa que eu nunca fiz foi pegar todas as estrelas, você não acho que agora chegou a Ah, sim nunca joguei Mario Sunshine, ele legal. ele é legal, né? Não é ruim, é que só dos 3D não acho o melhor, entendeu? Mas ele é muito bom. Porque não tive o cubo, né? Agora tem. Mas a gente não tem o Sunshine, agora vai ter, não, não. Ah, vamos ter, vamos ter. A gente não tem o original, nessa versão pipitiu pipi, bagunça super festa. Ah, esse jogo é muito bom. Muito bom! É, às vezes eu ficava me perguntando Como seria Mario Se ele tivesse sido lançado No hardware do Playstation Esse o gráfico que o Nintendo DS Tinha um gráfico muito parecido Com o Play 1 Nossa, esse jogo Ah Tá colocado dois, né É, então eu tô achando Que eles vão capitalizar com dois Mandando Uma versão separada Será? Pode ser Esse é mais da hora Esse é muito bom também Foi o New Super Mario Bros Que eu menos joguei ou do Wii. Nossa, esse jogo é lindo Maravilhoso Eu acho esse jogo ainda um pouco melhor que o 3D World 3D World é muito bom Mas o 3D Land é sensacional inteiro E ainda mais as partes da... Que tem que usar a perspectiva 3D para descobrir o caminho É maravilhoso Esse jogo é bom demais também, né? E quem quiser dar uma conferida nesse jogo, pessoal, tem livezinha dele no canal jogando os três primeiros mundos, tá? Só pra vocês verem como é que é. <risos> Esse é outro? outra. Nossa, 2007. Aham, uhum, outra maravilha. Não <risos> tá é, jogando de novo. Aham, maravilha. Ou vai pegar as duas que estão faltando. É, não sei o que. Diz história coisinha é? É, é, pessoal, o que, que vocês acharam, hein? Põe aí nos comentários pra gente. Gostaram um pouco? Gostaram demais? Como é que ficou isso daí? O que, que você achou também tá. dessa... falar a verdade, eu, acho... eu já tava meio que esperando o né acho que eu e todo mundo, tá. então não fiquei muito surpresa por conta disso Mas... <risos> eu quero muito jogar tudo de novo agora, acho que vou recomeçar todos Vou pegar o do 64 vou pegar o Sunshine e acho que vou jogar o Odyssey de novo Vou... For The World Todos, todos, tá tudo no chão é <risos> Como? Como o Mario é assim só pode falar o que quiser, mas Mario é Mario e mexe com o coração de quem joga videogame faz tempo, principalmente, mexe... O Mario mexe com o coração de todo mundo, então não tem como a gente falar, pô. Ai, que porcaria de coletane, eu esperava remake, não remaster. Né? Gente. Mas ó, quando eu vi você ver aquele Mario 64. Na hora veio um Já um dá aqui, do... já dá, eu já vi. Repiou, mas assim, quando eu comecei a ver, eu... Eu acho, a minha opinião é de que não precisa de um remake tão cedo de Mario 64, ele é um jogo muito bom, ele, ele tem uma cara antiga, mas ele tem uma jogabilidade maravilhosa, ele é gostoso de jogar, então eu acho que não precisa, eu acho que assim, dá só aumentar a resolução, esses tapinhas que eles dão. eu acho que fica melhor, mas o fora isso, putz, Eu jogava lá com ele, com os amigos, os vizinhos, só que já um eu não tinha ainda, né? Aí fui dormir, um dia antes do meu aniversário, não percebi nada. Quando eu acordei, assim, eu acho que eu não tava me esquecendo. É... Tô ficando nervosa pra contar. Mas quando eu acordei... <risos> <risos> Eu acordei e tava meu pai jogando no meu controle amarelo, que você fica tirando sabe? Tá? Que eu mordi. Mas tava meu pai jogando lá e aí ele tava. Já tinha instalado o videogame, ele tinha uma TV que eu não tinha até então, e tinha um 64 lá e tava meu pai jogando, brigando, eu tava xingando, porque ele pegou. Sabe aquela parte que tem a pra você entrar no castelo do Gu. Sim, é, que, que tem, tem tipo, aquela está... é, tá pracinha com a estátua É, tem uma estátua que tem uma estrela Sim Então, o Mo... ele falou depois que o moço que vendeu o Mario pra ele tinha falado que era um jogo do Mario e que tinha que pegar estrelas Então ele viu a estátua de estrela <risos> e ele tava tentando pegar a estrela da estátua Aí ele ficava pulando na estátua e escorregava pegava e escorregava Aí ele começou a brigar assim, tem que pra pegar isso aqui? E aí eu acordei, assim, com o barulho do meu pai reclamando. <risos> e quando eu, eu lembro que eu acordei, assim. Aí eu, eu olhava, eu olhava de novo. Não é possível, o que é isso que eu frente foi... Mágico. Uhum. É mágico, né? É lindo. lindo. Foi o melhor presente que eu ganhei Já tive o outro, assim, porque foi inesperado. Eu queria muito. Foi muito mágico. meu primeiro videogame, meu, né? Foi o 64, né? tinha jogado outro, mas foi o 64, então pra mim, pra todo mundo, né, Mario é muito especial, mas o Mario 64 é, é sensacional, <risos> é lindo, eu, eu quase chorei, eu consegui enxugar. Eu não consegui, deu um calorzão agora, de novo, né, é a primeira vez que eu fui de manhã, já deu aquele choro quase que descontrolado, agora deu para dar uma segurada a mais, mas não tem jeito, sempre fica um calorão com o Mario 64, né? <risos> mas é isso aí, pessoal, me diz uma coisa, o que é que vocês acharam? Coloca aí nos comentários, diz aí qual que foi a primeira experiência com você, de vocês com Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy, o que, que vocês acharam do, do evento, se foi finalmente melhor do que aquelas duas Partner Showcase anteriores, na minha opinião, foi muito melhor muito melhor, graças a Deus Nintendo, maravilhoso evento tá, você distraiu muito bem os leakers, meus parabéns né, alguns se ferraram com isso outros não, né, mas gente, maravilhoso, tá Nintendo, muito obrigado por esse direct por fazer com que a gente consiga resgatar essas memórias tão boas ah, assim, é, é lindo, é lindo não tem como, tá, então deixa aí nos comentários falem pra gente como é que foi que, qual que é o sentimento de vocês e se vocês gostaram desse formato improvisado também, né? Porque a gente acabou correndo aqui pra fazer isso, essa gravação pra vocês. O pessoal pedindo, ah, faz direct, vamos falar. Beleza, vamos trazer e a gente aos poucos vai melhorando esses nossos formatos. E você achou é o que dessa direct agora já com lágrimas nos olhos de calorão dentro? <risos> ah, que vergonha. Ah. Bom, hoje é aniversário do meu pai e pra mim é muito especial. É, coincidentemente, né, Mário lembra muito meu pai, assim, foi ele que me deu, o Mário, a primeira vez. Inclusive, meu pai até lembra um pouco do Mário, né, e tem um dela assim também, só que eu não eu não, não. E... É. Não, obrigada, pai, parabéns pelo seu aniversário. Te amo muito. E bora jogar mais. É isso aí, galera. Gente, obrigado. A gente fica por aqui, de volta com mais jogos, gameplays, notícias, novidades e lives. Vamos todo mundo agora continuar acompanhando nossas lives de Zelda: Ocarina of Time. Falta pouquinho para terminar o jogo. Não tá sendo aquele gameplay com o maior talento do mundo, mas tá sendo feito com muito carinho para vocês, tá legal? Vamos trazendo mais novidades. E também vamos trazer no canal Super Mario, All... Super Mario 3D, All Stars 3D. Agora eu confundi o nome, né? Vamos trazer, vamos jogar juntos, tá legal? Sim, com certeza, tá legal? É, então, mas é isso aí, galera. Muito obrigado, a gente vai ficando por aqui. Valeu, tchau, tchau, forte abraço e voltamos com o próximo vídeo. Valeu!